Hoje, dia 30, conhecendo uma pessoa que eu não sei ainda o nome. Como que é o nome da senhora? Sebastiana de Souza. Sebastiana de Souza? Sim. Você está com eu... quantos anos, dona Sebastiana? 92. 92? <risos> Sim. Puxa! Não, eu sou a última coisa da família já. Os outros já perdi tudo, pra Deus. Ah, mas então a senhora conta o nome deles. Começando o mais velho dos irmãos da senhora. O ah, meu irmão é a Maria de Souza e Sebastião. E depois o mais velho é eu, né? Então tem a Laudelina e tem a Neuza, que é a do meio. E tinha o Paulo, que é falecido. É Paulo de Souza. Tudo é irmão, né? E a mais velha sou eu. A ela é a senhora. É eu. É dona Sebastiana. É. O pai da senhora, como que chamava? É Laudelino de Souza. Laudelino de Souza. É. E a mãe? A é nascida de Gardino de Souza. Que é o pai dela, era Gardino. Era o quê? José Gardino. José é. Gardino. É. é, José Gardinho. E a mãe dela? É Maria Gardino da Silva. Que é a mãe é a, da.. É a mulher do Rio. Mulher do vô da senhora. É. Mas que bom. Quantos filhos, dona Sebastiana? A senhora teve? Dois. O nome deles? É Benedito de Souza e Maria Aparecida de Souza. E netos? Neto tem Rodrigo Henrique Ventresque e Michel Teodoro Ventresque e a, a neta que é. A Patrícia, que ela trabalha no posto. No posto? Eu... Por isso que a senhora tá bonitona aí, tomando conta da... É, agora eu fico com ela, né, porque perdi minha filha. Os filhos, né, hoje na moro ali, naquela rua de lá. Mas ela não deu certo ficar junto, né. É, agora... Aí fiquei com a minha amena. A senhora ficou casada há quantos anos? Dos anos que tenho, meu filho morreu com 26 é, é, dos anos, não sei, foi pouco tempo que depois ele arrumou outra mulher. Tem seis filhos com a outra mulher, mas esses eu não conheço. Essa não não. Mas a senhora morou aqui em Tirapuã a vida toda, ou não? Não, eu morei em Jurucê, nasci e fui criada lá em Jurucê, na fazenda da Serra Aristofane Correia, era o patrão. Juro eu em O estado da Bahia? Não, Não. aqui, perto de Entre Meio Jardim Novo. Ah, Jurucê, é, agora que eu estou vendo é, aqui. Cê, é. Ali passava a Borgiana, a, a, a né? É isso, é ali. Jurucê. É. Nós fomos nascidos ali, na fazenda, perto de... E o pai da senhora é de, daquela região? É, meu pai, a família dele era tudo lá, lá longe, né? Foi pra longe, mas é, meu pai morava aqui. Rio então Rio. a senhora conhece Jardinópolis? Conheço. Vixe, eu tenho lá minha, minha irmã, morava lá, sobrinho, a sobrinha mora lá, e tem um sobrinho que mora em Juricê. Juricê? É. Eu sempre passo ali na rodovia, a gente vê a, o trevo que vai para lá em é Jardinópolis, é, né? É Jardinópolis. A terra da manga? É. A senhora morou na fazenda, em roça? morei na fazenda Aristofane Correia. Est... Est... Eu ficava de lado na entrada de Juruceira. Ficava a fazenda de cá e a entrada de Juruceira para cá. Nós Nasceu lá na fazenda da Serra. Essa irmã... A senhora conheceu o avô? O avô? É. Ele era o é meu padrinho de batismo. <risos> e é, como assim... que ele chamava o nome dele? José Gardino. José Gardino. É, falecido já, né? <coughs> é, a senhora... Da minha família, quase tudo falecido. É mãe, é pai, é avô, avó, os é irmãos, tem um irmão, dois irmãos e uma irmã, que já falecida também. Só tem uma que é, está que viva, mas essa eu não sei para que rumo ela está. A senhora trabalhou mais com o quê? Na roça, não? Quando na a senhora... roça, e, na e, roça. E na cidade, a senhora... Na cidade eu trabalhei pouco, porque depois a minha filha casou, veio para a roça, e ela nunca tinha morado em roça. É. Então aí eu precisei sair do meu serviço para vir ficar com ela lá na roça, que é muito pequeno. A senhora cuidou de menino? Cuidou. Por isso que... Que mora aqui em Franca. Aqui Em Franca? É. Como que, que é chamado? É te Teodoro ventreski. Ven... Ventreschi? É. Que coisa boa conhecer a senhora. A senhora teve os, esses filhos da senhora aonde? Lá em Jurecê? É, ou em Ribeirão Preto? É, em Jurecê. Na, na Santa Casa lá? É. Na, quer dizer, eu, eu vi eles em casa, né? Daquele tempo a gente não ia no hospital, nada. Era nascido em casa. É parto normal? É, parto normal. E tinha uma pessoa que ajudava a senhora, era né? uma parteira ou não? as parteiras, quando precisava, chamava, ela vinha né? A senhora guardava resguardo? Uai, a gente tinha que guardar, porque senão <risos> não ia fazer. Ai. Comia é, canja de galinha? Sopa Ai, de galinha? É, comia sopa de galinha, mas era pouco, né? Depois é. já começava a comer comida mesmo. Normal? É, normal. Isso. E da roça, a senhora trabalhou com o quê? Panhando café? Hoje, na roça, eu come... Depois que eu saí da escola, que eu fiz o primeiro ano, e era para entrar para o segundo, meu pai tirou já para trabalhar. Eu trabalhava na roça com ele. Nós não tinha, não tinha escola, que nem tem agora. Eu estudei naquela escola normal à noite. é então, o que eu sei para ler era assim. era... É, não sei como não que fala aquela aula que tinha de noite. Bobral. É, isso então. Naquela. Da, no, no Bobral. Assim, no, no grupo, essas coisas, eu não tinha que ir, não. Dona Sebastiana, mas que bom conhecer a senhora, Muito viu? Obrigada. E cara. eu fiquei contente. Então, agora estou aí, 92 anos, esperando a hora de Deus, né? Pascado de neto. A senhora esperava chegar nessa idade? O você sabe que eu nem, nem sabia, assim, né? Ia passando, passando, falei, o céu. Os irmãos iam acabando tudo e eu ficando, né? Agora, não. Eu acho que a senhora vai chegar lá no senho, viu? Ah, a cabeça boa. A cabeça, tem muito boa. Só que eu tive um problema também aqui. Mas só que isso eu não vou nem falar nada, porque é uma coisa que... De acidente, né? É. Em casa. E Mas a senhora. A família saiu tudo para trabalhar. É. E esse Fulano, dois irmãos, ficou sondando quando minha família saiu. E na casa, lá naquela casa do meu. Lá. Filho mora ali. É. Aí ele ficou sondando, um ficou sondando para quando ele saísse para trabalhar, ele ir lá. E tinha um muro, só que o muro era mais baixo. É. Aí ele pulou o um muro e veio, eu ia saindo. Minha família tinha saído para trabalhar. Fui sair com a de leite e o pão na mão, que tinha uma mesa, uma mesa que tem aqui na casa da minha neta, tava lá na varanda. Eu saí para tomar o café de cara com, com o homem que vinha, já para me pegar, para roubar, né? É. Aí ele me enforcou assim, caiu. Xícara de leite, pão espremido na mão, assim, né? E não vê mais nada. Eu vi quando eu tava dentro do banheiro, que ele me jogou, assim, mas pensou que tinha chave pra trancar eu. Mas não tinha. De fora não tinha, até só de dentro. Ele me jogou lá, eu desmaiei. É. Eu, eu, eu A minha mãe aconteceu isso com ela. É, né? Mas com a minha mãe foi... É, uma mulher que chegou para visitar e depois que ela entrou na casa, começou a conversar com ela, ela, ela foi lá para a cozinha, aí o cara entrou. E aí na hora que ele entrou, e se escondeu, na hora que ela saiu, ela, ela fechou a porta e o, o cara é, enforcou ela também. Nossa. Mas só levou as joias, umas coisas lá e machucou ela muito. Né? Então ele né? me até aqui eu tenho sinal, pode ter até um sinal. Já tem assim. quantos anos isso? Hã? Tem quantos anos? Ah, já faz tempo, né? É. Nós estamos lá naquela casa de lá. Ô, dona sebastiana A senhora era viva ainda. É. Ah, Deus é que guarda a gente, né? É. Olha, eu vou falar pro senhor, eu já passei cada pedaço que só Deus é que sabe, né? Eu não sei como eu ainda desse jeito. A senhora anda normal? Eu ando, mas só que ficou problema na coluna com agora. É. Eu uso cadeira de rodas. Não, não, não. Eu uso. É? É. Há 35 anos. Então, eu saio assim com cadeira de rodas, porque meu neto às vezes quer me levar para passear em algum lugar, que nem nós fomos na festa lá de Santa Rita. Ele ah, vai... você foi lá na inauguração? Eu fui. Doce. Ele me levou. Que festa esse, bonita, esse hein? Esse neto que tem o Jair É. ele me levou, arrumou uma cadeira de rodas para mim descer lá para entrar na igreja, né? É. Eu estou aqui em Tirapuã, contando história de uma pessoa que tem uma história. Olha lá, o, o, trabalhando, tem gente trabalhando. Dona Sebastiana, a senhora não trabalha mais, porque com essa idade da senhora, já trabalhou de bar da conta? Não, eu não trabalhei. A senhora já lavou muita roupa, né? Agora só estou... fico sem É. aposentei, demorei aposentar também, né? E agora tem aposentadoria, onde que é. eu fico, eu ajudar. Ô, ô, dona Sebastiana, a senhora fez sabão? A senhora fez sabão? Vixe, nossa senhora, quando morava na roça, nós fazíamos. O sabão nosso era tudo feito em casa. Né? Com de quadra? É, de quadra, só com soda, de torreso, torresmo fazer sabão, de todo jeito. Até que.. A... Aquele coisa que soltava na cinza, aquele de quadra, é. até com aquele lá mais sozinho. Não comprava sabão não, o sabão era tudo feito em casa. A senhora já deve ter lavado muita roupa. Nossa senhora, sim. sim, já Vou falar o senhor, eu não sei como que eu ainda tô assim, porque eu já trabalhei nessa vida. aqui, Levantou de madrugada? Vixe saía nos caminhões de turma para trabalhar, né? saía cedo, voltava de tarde. quando não acontecia as coisas no caminhão, que às vezes atrasava ah, para chegar, né? É. e eu de tudo, eu passei de tudo, tudo, tudo. falar pro senhor que eu não, sei mais nem o que explicar pro senhor do que eu passei na minha vida. Estou passando, porque agora está na casa de neto, é. sem nenhuma casinha, para morar Mas a senhora tem a família, né? Neto, tem a Quem família. tem a família tem... Tem um neto lá, que ele mora em, em Franca. É, o... é uma caçula, né? é Aquele lá onde ele vai, ele me leva. Pô. Como que é o nome dele? É... A eu... agora... ah, Michelle Teodoro Vendresca. Ventreschi Michel Parabéns, viu? Ele é filho de qual filha da senhora? O filho Ele é filho de Quer dizer Dessa minha menina que morreu Maria Aparecida de toda Ventresca, E desse genro Que mora ali naquela rua de lá Na outra, na rua lá Ó, é. oh, Fiquei contente em conhecer a senhora Obrigada. Uma vencedora então agora só vê, na minha, na minha família, nenhum chegou a essa idade que eu tenho, não. Nem meu vô, que era meu padrinho de batismo, ele não chegou nessa idade. Meu pai não chegou, minha avó chegou com 77 anos. Eu até admirei quando ela fez 77 anos. Agora eu ainda fiz mais do que ela. 90? 92. 92. A senhora está de parabéns, viu é. A senhora abriu o caminho agora, fala para os netos, assim, ó, se eu cheguei aqui com muita luta, vocês vão ter que passar. né? Mas a senhora vai para frente, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Deus é se que Deus sabe. A saúde, né? É, é. importante. Porque a cabeça boa eu tenho, graças a Deus. A senhora alimenta bem? Alimento. Viu? Dorme bem? Dormo bem. Só quando a gente fica contrariada, que a gente perde O sono, o sono né? né? Mas o resto... Parabéns para a senhora. Fiquei muito contente poder registrar essa história, viu? É, eu sei que a vida da gente é um problema, né? Minha filha tão nova, 56 anos. Partiu? Partiu, Desligou. A senhora conheceu o esposo da senhora aonde? Lá em Jurecer? Não, mas morava na fazenda Barra Grande, onzinha. era um onzinha. Mas ele tinha outra mente na cabeça dele. Então eu era criança, de 16 anos, né? É. Saiu fugindo. Barra Grande aqui? É, Barra Grande é uma usina que tinha aí perto de. de Juruce, por aqueles Ah, sim? É. E então, oh. ele. ele tinha uma em mente. De quando era solteiro, a mãe casou comigo, que era... tinha 16 anos, né, saiu e depois Mas tinha essa fulana, que ele tinha... ela em mente. Vinha sempre na casa dele e eu não sabia. Nunca, eu pensei que fosse uma visita, que vinha na casa dele na fazenda, mas não era. Ele não é vivo mais? Não. Vixe, morreu, coitado, sem consulta, bebia muito, né. E deixou, foi que juntou com essa que eu estou falando para o senhor, ele largou de mim e foi juntar. Ficou só o menino dele comigo. Né? Como que era chamava ele? Como que, como que ele chamava? É Joaquim Lopes. Joaquim Lopes. É. Então, e ele era natural de onde? Ele era lá das fazendas. Das fazendas lá. Artigo, por ali, né? É. Aí depois ele foi... Juntou com essa mulher, agora com essa mulher ele deixou seis filhos, maior e menor. É. Aí eu me queria certidão, Meu, não. O é. meu casamento eu queria certidão comigo. Mas ele não morreu lá, nunca, coisa. É até na beira da estrada, nem convivia. A senhora ficou quantos anos com ele, morando com ele? Eu fiquei até quando o menino estava na escola. Né? É. Depois aí ele. Saiu ficou eu e meu menino, junto com a minha família, oh, Meus pais. Ó, foi um prazer conversar com a senhora. Tá ah, bom, obrigada. A senhora não precisa de levantar não, mas só dá um deusinho pra mim. Eu já estou indo embora. Ronaldo. Vai com Deus, Deus acompanha o senhor, que seja bem protegido nessas estradas, porque é uma coisa tão perigosa essas estradas. É porque. Há muito acidente, né? É, nossa, isso é que eu penso. É. A gente vê tantas coisas assim no celular, né? É. E passa, nossa, dá até medo. Não. Agora a senhora vai ver a senhora no celular. <risos> então tem meu minha Na neta tem celular. Não. Aí a senhora manda ela procurar ah. o nome da senhora completo. Como é que é? Sebastiana de Souza. Sebastiana de Souza? É. Ah, é, só Sebastiana de Souza. É, Dona Sebastiana. Da minha família, né? É. O pai? o pai da senhora, como que chamava? -la? É Laudelino de Souza. Laudelino de Souza. É. Eu vou colocar Sebastiana de Souza, filha de Laudelino de Souza. É, então. Certo? Tá Deus abençoe. Amém. Sim. Foi muito bom. Parabéns para a senhora. Obrigada.